Não consegue deixar de ser filho. Não, o amor de Deus, ele te persegue. Vai chegar um momento que você não consegue mais se esconder do amor de Deus. Ele vai te alcançar. Então, em algum momento, até o diabo... Pois é, eu creio que sim. Tem, isso é bastante polêmico Entendi. no meio evangélico, porque as pessoas têm aquela coisa condenatória, né de julgar e condenar. Só que... Né? A Bíblia não deixa isso muito claro, né? porque pegar a epístola de Judas, por exemplo, é, tem um capítulo só. Então, em Judas 1,6, fala que os, as entidades, né? os, de, os anjos que não guardaram o seu domicílio, ou seja, saíram do céu, se afastaram de Deus, né? foram lançados para abismos eternos. Abismos eternos, a palavra está lá, eterno, até o juízo do grande dia. Então, não pode ser eterno. Se tem uma data final... É eterno até o juízo do grande dia. Então é. tem uma data limite. Então, assim, até mesmo para o diabo, não é eterno, seria um tempo indeterminado. Né? É como se o diabo fizesse maldade na terra, vai chutar um número mais alto. 10 mil anos. Ele faz maldade na terra. Aí você pega 10 mil anos e põe isso aqui na régua da eternidade no infinito. É injusto é injusto, Deus não é injusto, Deus é amor porque imagina, ô, a eternidade é foda porque viveu castigo, um é um castigo é um castigo pra mim você... ai, cansei eu quero, porra, não quero mais viver não cansei meu amigo, não, vai viver um... Um... porque a Mas vida viveu... faz sentido, porque tem começo tudo faz sentido, porque tem começo, meio e fim imagina, hum. não, não tem fim não Vai Mas aí, aí acho que na dimensão celestial nós vamos ter outras motivações, outros prazeres. É? Que aqui a gente, a, a gente procura sobreviver, né? Que, quer dizer, a, a vida é muito mais do que você pagar conta, pegar trânsito, né? Sabe, criar filha, é muito mais do que isso. Né? Então a gente vive uma fração da vida aqui. Acho que a vida plena é depois mesmo. Ó, tem uma pergunta do Jonathan Carvalho. Daniel, obrigado por ter me ajudado. Como você conseguiu entender? a voz de Deus lhe falando é um processo de intimidade mas quando isso começou mas quando isso começou a fazer sentido para mim começou a fazer sentido quando eu precisava ouvir a voz de Deus eu não podia errar chega um momento da sua da minha chegou um o momento da minha jornada que eu não podia errar eu simplesmente não podia ter erro né eu não podia colher erro algum né? É, Por que? Então, porque assim, uma decisão errada minha, um passo errado meu, ia me causar um dano, porque eu estou tô, tô na alça de mira do diabo. Entendi. Então, eu vou, eu vou entrar exatamente na linha de fogo dele. Então, eu não posso, não posso cometer esse erro, não posso cometer essa, essa gafe, né? Então, eu tenho que me manter reto, eu tenho, eu tenho que ouvir a voz de Deus. A Paul Washer, que é uma referência para mim Ele é um pregador fantástico né Ele, David Wilkerson, pregadores fantásticos Ele, certa vez, ele deu um testemunho E falou que durante quatro meses Ele ficou orando todas as madrugadas Querendo ouvir a voz de Deus Senhor, quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz fala comigo, quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz Quatro meses, madrugadas adentro Uhum é, eu sem saber do que o Paul Washer tinha passado... Porque fiquei sabendo disso... Posterior, eu acabei entrando nesse mesmo ciclo... Eu falei, eu preciso... Eu entro numa obsessão... Eu falei, eu preciso ouvir a voz de Deus... Né? Porque eu, eu escutava a voz do demônio... né Em algumas ocasiões pontuais... Muito pontuais... Eu vi anjos... Muito pontuais... Não é aquela coisa que você vê o tempo inteiro... tal né Como que aconteceu isso aí do anjo? Do anjo? É, conta depois, vai... Continua daí... Então me, me puxa aí para não tá, esquecer... Tá. Então... É... O que, que eu tava falando... <risos> que você queria ouvir a voz de Deus? Isso, ouvir a voz de Deus. Aí é, queria ouvir a voz de Deus e comecei a, nesse ciclo, madrugadas adentro, mas eu levei quase um ano, foi quase dez meses, né? Aí eu ouvi a voz de Deus, como se destapasse meus ouvidos, né? Mas é uma voz silenciosa, calma que fala no seu coração, né? Não é uma voz necessariamente audível, mas é uma certeza que você sabe, eu tenho certeza que Deus está falando comigo e é e assim que é. Uma sensação. Uma sensação de paz muito grande. Ser invadido por uma paz, como se uma luz te revestisse, né? E você escuta lá no fundo uma voz calma, serena, suave, te dando uma direção, às vezes pedindo para você ficar quieto, às vezes pedindo para você recuar, né? Que é recuo não é retrocesso, né? Às